Bem-vindos, galera, à nossa temporada 2022 de vídeos. A grande diferença dos outros anos é praticamente nenhuma. Eu vou continuar soltando conteúdos, que é o melhor que eu sei fazer realmente. E não vai ter dancinha de TikTok, não vai ter nada disso, mas eu espero que vocês aproveitem bastante. Hoje vai ser um vídeo que vocês me pedem muito lá no Instagram, e eu vou estar mostrando então uma lista de formas pra gente construir o efeito de aberração cromática. Pra você que está chegando agora, mas já está curtindo meus conteúdos, considere também de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você já for inscrito, não se esqueça do seu apoio, deixa aí o seu like e principalmente o seu comentário. E eu agradeço agradeço e muito por isso. Vamos nessa agora primeiro, então, entender o que é o efeito né, de aberração cromática. Na verdade, esse efeito é um erro causado pelas lentes mal, configura mal configuradas, quando os, as suas lentes, os seus vidros, realmente estão posicionados de maneira incorreta e acaba criando, então, esse certo fantasma aqui no nosso modelo, ou então objeto que vai estar focado na fotografia e criando também esse efeito mais tridimensional aqui a fotografia, o que é uma ótima forma da gente finalizar as nossas artes digitais. Pelo menos no meu gosto, eu gosto bastante de utilizar esse efeito aqui em praticamente todas as minhas artes. Mas vamos nessa então agora entender algumas formas para a gente estar criando esse efeito aqui digitalmente no Photoshop. A gente já sabe que ele é um efeito que vem da fotografia, como praticamente todo efeito que existe aqui no programa é de forma digital, mas ele já existiu antes também, né? De forma manual aqui pra gente. Então é interessante que a gente saiba um pouco da história pra entender esse lado manual e fica muito mais fácil depois de entender como criar ele digitalmente também. Mas vamos nessa então. Eu já deixei essa imagem aqui somente como exemplo mesmo. Pra uma mostrar para vocês, mas eu quero mostrar então a primeira forma da gente criar o efeito de aberração cromática, vai ser a forma mais comum realmente, que é através da própria ferramenta aqui do nosso Photoshop e primeiro eu vou estar então duplicando essa minha layer principal para ter ela somente como um backup e a gente poder dar continuidade depois, é essa layer 1 então que eu vou estar aplicando o nosso primeiro efeito Para isso vamos entrar aqui na aba de Filters e nós vamos entrar também agora na opção de Lens Correction ou então pelo comando Shift, Ctrl e o R aqui em Lens Correction nós vamos ter aqui o Auto Correction e também a abinha de Custom e é exatamente em Custom onde nós vamos aplicar o efeito de é, Chromatic Aberration que vai ser a palavra em inglês aqui é muito simples da gente entender nós temos três canais de cores e eu vou estar então modificando os três canais, colocar um lado positivo, um lado negativo, outro lado positivo, não teria necessidade poderia colocar... Os valores aqui de bem diferentes mesmo uns dos outros, né? Eu vou ter um resultado ainda maior desse efeito sendo aplicado. Mas que eu vou colocar um pouco mais no red e, e deixar o restante do mesmo jeito. Você pode ir brincando também e ir encontrando, né? Os formatos e os valores que melhor adequem aqui a sua imagem e a sua necessidade. Depois de feito isso, então, nós podemos já apertar o ok. E agora sim eu já tenho esse efeito de aberração cromática sendo aplicada. Dessa forma aqui é um pouco mais reduzida, né? Nós não temos esse efeito de forma muito aparente mesmo, realmente. Mas existem outras formas agora que nós vamos ter um controle então do quanto desse efeito vai ser aparecido aqui pra gente, mas do mesmo jeito podemos observar o antes e o depois e nós vemos que temos sim então aqui nas suas bordas né, um pouquinho desse, desse efeito de aberração cromática e, então a gente já conseguiu criar através do nosso próprio Photoshop perfeito, vamos então observar agora a nossa segunda maneira de criar aberração cromática, eu vou estar mostrando agora algumas formas que são um pouco mais manuais pra gente essa próxima eu também vou estar então duplicando a minha layer uma vez Vez, perfeito. E agora nós vamos estar trabalhando então pela nossa aba de Channels. Caso a sua aba de Channels não esteja ativa aqui para você, você pode vir aqui o Windows e encontrar exatamente então o escrito Channels. Depois pode vir clipar ela junto com as outras, esses outros grupos, né? E vai estar exatamente igual o meu. Aqui em Channels, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no meu Red, por exemplo. Eu posso escolher alguns outros canais de cores também. Mas no caso eu vou estar então clicando aqui no meu Red, segurando o Ctrl ou Command no teclado. E assim eu vou estar criando então uma seleção de esse canal de cor vermelha a partir disso então eu vou selecionar também aqui o meu red e preste atenção, eu não vou voltar agora para o meu RGB, eu vou simplesmente ativar os seus olhos, mas ainda com a minha camada de red selecionada, beleza? Não, é, não clique agora no RGB mesmo, porque senão você não vai ter exatamente esse mesmo efeito então agora com tudo certo, com a minha seleção criada e com a minha camada de red selecionada com tudo também habilitado né? eu venho para a minha aba de layers e agora com a minha layer 1, que foi a layer de copy, eu vou abrir o nosso control command mais T, o nosso free transform control, feito isso, eu basta então eu agora modificar né, a minha imagem, colocar um pouquinho mais para o lado por exemplo, vou dar um zoom para a gente conseguir observar melhor aqui, não vou fazer nada muito agressivo não, mas eu quero um pouco maior para a gente conseguir observar esse resultado, e depois também eu posso apertar ou nesse símbolo aqui de confirmado né, ou então o enter também no nosso teclado. Depois eu vou retirar minha seleção com Ctrl ou Cmd mais D no teclado também. E a gente pode ir é, misturando com alguns outros canais também. Eu posso vir agora no meu Blue, seleciono ele, clico aqui no meu canal de Blue, se é realmente também. Vem nas Layers, abro meu Free Transform Ctrl. E agora a gente pode movimentar de novo ou para o lado, ou então para o lado ao contrário, aqui assim, né? Posso dar o meu Enter no teclado, posso retirar minha seleção com Ctrl ou Cmd mais D. E a gente tem então perfeitamente aqui o nosso efeito também de aberração cromática sendo a aplicado né ele acabou colorindo muito aqui a minha camada quando eu coloquei o azul então já seria uma forma é, que eu não faria talvez aqui ou então eu encontraria outra forma de criar esse efeito que vai ser exatamente a nossa última forma então vamos nessa agora para a terceira maneira de, de criar o efeito de aberração cromática para isso eu vou deletar essa layer e a gente vai realmente é novamente né duplicar ela a layer de background para tela sempre como um backup aqui para gente né e nós vamos entrar agora no nosso layer style essa daqui talvez seja uma maneira uma maneira bem intuitiva bem fácil da gente fazer e muito comum também porém super manual o que possibilita né que a gente tenha um controle do quanto que vai aparecer esse nosso efeito para abrir o nosso layer style basta clicar duas vezes para fora que da layer não pode ser no, na fotografia nem no seu nome tem que ser aqui para fora dela então caso até mesmo tem um nome muito grande né então renomeia ela para ficar alguma coisa um pouco menor e você ter esse espaço para clicar aqui fora clicando duas vezes nele então vai abrir o nosso layer style que é essa nova aba eu posso movimentar ela aqui na minha tela e a gente vai estar utilizando exatamente essa parte aqui do blend options e aqui o nosso channels também vai ser bem parecido com o outro, porém de forma diferente, né, ainda vamos ter também resultados diferentes, que no caso isso daqui para mim é muito mais interessante aqui no channels eu retiro então qualquer um desses canais de cores, por exemplo o vermelho, nós temos aqui um preview, né dessa caixinha aqui quadrada e ela vai mostrar pra gente então que nós temos agora uma cor verde, por enquanto na imagem não aconteceu absolutamente nada e isso daí está correto aqui eu posso decidir então qual vai ser o canal que eu vou querer escolher, né, de retirar posso colocar também dois canais de cores, vai ter um verde um pouco mais escuro, aqui um pouco mais de azul e no caso eu gosto muito de deixar geralmente somente o canal G retirado, isso daqui é muito pessoal, você faça exatamente do jeito que for melhor para você mas aqui então selecionando e retirando né, o canal G eu posso dar um ok ainda não aconteceu absolutamente nada aqui na fotografia, mas isso porque nós precisamos então agora aumentar ou diminuir ela, ou então somente mover ela aqui pela nossa imagem, né? então movendo gente já consigo observar esse efeito de 3D aqui sendo criado né mas se eu faço esse ajuste com o nosso Free Transform Control, com Ctrl ou Command mais T, eu vou dar um zoom aqui e afastar, ó, um pouquinho, não precisa ser muita coisa, só um pouquinho mesmo. Posso dar um Enter no teclado, Ctrl ou Cmd mais 0 a gente voltar e nós temos aqui, então, a forma que eu mais utilizo, né, e uma forma bem interessante também finalizando os efeitos aqui de aberração cromática no Photoshop. Bem, galera, é isso. Tinha um bom tempo que eu não gravava vídeo, mas eu estou voltando e eu agradeço muito, realmente, se você puder deixar a sua participação aqui nesse comentando e deixando também nosso ideias para outros tutoriais. De todo jeito, meu Instagram vai estar aqui embaixo e também os links para os meus cursos. Caso você queira participar, converse comigo que eu tiro suas dúvidas e nós podemos entrar em uma nova experiência para o rumo do seu profissionalismo. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra então em um próximo.